Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os princípios de. Princípios de vida do povo tolteca. São quatro princípios, simplesmente, que parecem ser fáceis de serem aplicados, Mas eles são, assim, fáceis de serem entendidos. E vai fazer uma grande diferença na sua vida, porque nós buscamos hoje, com a nossa vida de. Atual, de moderna, computador, celular, tudo isso aí, a gente às vezes perde quem é, nós somos. Então vamos falar destes princípios que vão fazer realmente você ser uma pessoa mais respeitada, mais próspera, mais amada e mais realizadora. O primeiro princípio do povo Tolteca é seja impecável com a palavra. O que, que significa isso? Significa que aquilo que você fala, cumpra. Oh, na semana que vem eu te entrego esses documentos. Ok, semana que vem entregue. Oh, eu vou ler um livro. Leia o livro. Não precisa ser necessariamente se cumprir com a palavra, com as outras pessoas, mas com você mesmo. Ah, eu vou fazer academia, eu vou é, perder peso. Então, seja impecável com a sua palavra. Cumpra aquilo que você fala. Torne um hábito isso. Que daí você falou, automaticamente vai acontecer. O segundo princípio é... Não leve nada para o lado pessoal. Se alguém me falar assim, ah, você é um careca feio. Você diz, ok? Não leve como se a pessoa estivesse te ofendendo. Às vezes a pessoa precisa jogar uma pedra em você para ele se sentir bem. Tem pessoas que para que ele se sinta bem, ele precisa destruir o outro, precisa magoar o outro. Então não leve nada para o lado pessoal das outras pessoas e nem das coisas que acontecem em sua vida. Você bateu o carro e estragou lá a lateral. Eu não lembro do lado do pessoal, é bater o carro, é só isso. Não vai ficar chorando, se lamentando, ah, acabou a minha vida. Não, bateu o carro. É, é, o namorado foi embora, namorada foi embora, a mesma coisa, não fique se lamentando. Sopra lá um pouquinho, mas não fique se lamentando. Ah, então, por exemplo, tem pessoas, né, amigos meus que oito meses atrás tinham 150 mil reais na conta lá, porque venderam uma empresa. E hoje estão devendo 500 mil, o cara está ficando pirado. Ah, meu Deus do céu! Não! Mantenha a serenidade, não leve lá para dentro de você. Se você se perder nas emoções, daí que não vai encontrar a solução. O terceiro é o princípio, não julgue. Não julgue a outra pessoa. Ela faz o que ela faz. Não julgue as coisas, elas são porque elas são assim. Né? nós estamos num momento aqui muito difícil na né, temos a política não vá julgar, não goste né? fale o que você quiser mas não vá sofrer porque o outro fez as coisas né? ah, aquela pessoa lá é nossa cega ela é nó cega, esse é o problema dela não vá sofrer você com isso então não julgue ninguém e nem julgue a você mesmo não comece a se julgar porque geralmente quando você julga a gente, a gente deve ficar cacete. julga muito pesado okay? e o quarto princípio é Dê o melhor de si. Faça o melhor que você puder em qualquer coisa na sua vida, em todo o momento. É um dos princípios, inclusive, de prosperidade do livro do, do Napoleão Hill, né? A Lei do Triunfo. Então, faça o melhor que você puder, a todo instante, para qualquer um, para todas. Primeiro que você vai aumentar a sua autoestima, você vai se sentir melhor, vai se sentir bem, né? porque dura aquele que nega um favor para o outro, podendo fazer. Então, pessoal, são os quatro princípios de vida. O primeiro princípio de vida, seja impecável com a sua palavra. Cumpra aquilo que você falou. O segundo, não leve nada para o lado pessoal. Não sofra com os problemas dos outros ou qualquer outra coisa. Não julgue para não ser julgado. Não fique julgando, ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Isso é um problema dele. E o último, que é o mais forte, o mais poderoso, é dê o melhor de si. Faça o melhor que você puder. Pessoal, se vocês conseguirem, né, seguir esses quatro princípios, eu luto para fazer isso, tá? Luto sinceramente. Uma coisa que eu busco sempre. E todo instante você pode fazer um pouquinho melhor. Então, se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas, dá um like, né, e se inscreva no canal. Vai na página do Instagram, vai na página do Facebook, vai no nosso site. Beleza? Pura, pessoal, ó, oh, para todos vocês, um grande beijo em seu coração, e vamos em frente, porque atrás vem gente. Tchau!